É, Vamos chamar self. Quero que a minha escrita seja a viagem dos sentidos E por mais que andem perdidos vocês vão chegar lá Eu Nunca na vida vos estou a chamar burrinhos, Mas não estão a dar valor àquilo que mandam para cá Estão confusos da importância A matarem-se à distância Agarrados à ganância Bem, Mas não dá Eu trato em infância batalha e ignorância quer só na nossa vida E por isso o resto Metamorfose é vincada nestas linhas que se seguem E só a alma será vingada aos vossos corpos que sosseguem Porque quando chega a altura tu pensares nos que sucedem Não é com palmos que se medem os aplausos que vos seguem Palavras já não me servem, essas só me acompanham Nos problemas que me seguem, caminhos que se desenham Por isso vocês venham ou por isso vocês saiam Estou à espera que eles caiam só para ver como se levantam Porque eu não vou esquecer quem se viu da minha queda Ou então vou só lembrar de quem esteve comigo na merda Mas nunca se esqueçam que todos sentimos uma perda Por isso jamais menosprezem o poder de uma conversa Mas com esse pop hop neva Se eu quiser ser frio, neva Não me travam na trova e com um thriller trago a treva Aquilo que me interessa é como é que um homem trepa Não é com ele dropa ou se faz boom-bap ou trepa Quero que a minha escrita seja a viagem dos sentidos E por mais que andem perdidos vocês vão chegar lá eu? Nunca na vida vos estou a chamar burrinhos Mas não estão a dar valor àquilo que mandam para cá Estão um confusos da importância A matarem-se à distância Agarrados à ganância <risos> Mas não dá Eu trato da infância Batalho a ignorância Quero é sol na nossa vida E por isso, isso rezo. É. Ser diferente é ser cool uhum. Até fazer hip hop Arranjar temas é fodido. Porque tu não fazes hip hop Quem o faz que o inove És a cópia número 9 Só tens medo de ser tu próprio Se procuras que alguém te aprove Assim se faz o complô Se tu queres o Bem bom, repete os dez refrões e a cultura blow. Todos temos bom tom, uhum. na cultura blow blow Mas eu não curto o teu som, now that's a blow <risos> eu explico porque é que eu não gosto Isso eu não mostro um arte que é nua Porque é que tu estás amarrado a um posto Quando tu podes estar a correr na rua Porque uh. é que os manos não gostam de fogo Mas estão sempre a soprar para a fagulha E porque uh. é que tu és todo cheio de dots E os fortes não têm força nenhuma uh. Vou preencher a lacuna Una vida para a loucura Na devida paz procura Como é que se faz fortuna que não é fartura todo mundo onda mais futura Mas os textos do passado são desabafos de um droida. Sorry que guys que minha escrita seja viagem dos sentidos e por mais que andem perdidos vocês vão chegar lá Eu nunca na vida vos estou a chamar burrinhos mas não tão a dar valor àquilo que mandam para cá Tão confusos da importância a matarem-se à distância agarrados à ganância Desculpe, mas não dá Eu trato da infância, batalho e ignorância Quero sol na nossa vida e por, por isso resto ra. É é é. 3 mil anos antes de Cristo boy onde some shit Ei. Isto é para as cabeças de falcão The sun shining baby, you need to come with me yeah. Everything's gonna be alright Deixa a luz entrar para ver o sol arreiar oh, yeah. Porque everything's gonna be alright Conhecimento não ocupa lugar oh, yeah. Everything's gonna be alright Eu só quero o vosso bem ou eu não estava a cantar yeah, yeah. Everything's gonna be alright Line 22 TIFF DOWN. Another hit, Witchcraft Productions.